Oi, eu sou o Mike. Oi, eu sou a Júlia. E, e esse é o TV em Cores. Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre séries que todo mundo ama, mas são bem problemáticas. A gente sim tá falando de Friends. Infelizmente. E How I Met Your Mother? How I Met Your eu acho que é uma série bem fácil de colocar Não problemas, é? assim. Ela quase te apresenta aqui todos os meus problemas. <risos> é. Por que, que a gente ia falar dessa série desse jeito? Por que nomear ela dessa maneira? Porque tem muitos problemas. E assim, a gente tem que levar em consideração o ano que ela foi produzida, o ano que ela tá. Todo o contexto que ela estava introduzida ali. E por mais que a gente entenda, não deixa de ser bem chato ouvir certas coisas quando a gente revê a série. Falando de friends, qual é o problema que vem assim na sua cabeça? Eu tenho muitos problemas ali, mas qual é o maior problema que vem na sua cabeça quando você pensa em assim Friends? Meu primeiro pensamento vem a relação do Ross com a Rachel. Não tenta vender que o Ross é romântico, que a relação é linda. É muito bizarro. E tinha uns problemas que, por mais que eu não namorasse com caras, e eu nunca tive nenhum interesse, eu achava que era uma coisa meio estranha de passar, assim, batido. Eu acho que eles têm muitos problemas ali no início. Eu acho que uhum. mais pro final, quando, quando a Rachel fica mais independente uhum. e tal, ela tipo, caga o Ross. Mais ou menos, né? Não, principalmente, eu acho que a melhor parte da Rachel é quando ela tá sem rock. Sim, é a melhor que, parte é, Toda aquela temporada é assim. ali entre quarta e oitava. Ela tá feliz, tá, ela sim, tá sempre correndo atrás de homem, mas assim, sim. não for julgar, todo já mundo já quer. Eu tô. <risos> pegar alguém, sabe? Eu lembro que tem, acho que é a terceira temporada, quando eles já estão juntos que tem um problema com o um cara que ela trabalha, que a Sim. Rachel trabalha e ele fica com ciúme achando que ele tá ficando com ela e ela fala, cara, não estou. Não tem nada. E esse e Ele, fica ele não aceita, ele não respeita, é uma invasão de privacidade absurda, ele não respeita ela como pessoa independente. É um absurdo e eu sempre achei isso esquisito. E eu também achei muito problemático a relação dele com a Emily, sendo que toda hora ele preferia a Rachel, sendo que ele ficava enganado enganando a garota. Sim, a Emily é a, a namorada a, a, a que ele a Londrina, casou. A assim, uma semana. Isso, e gente, já falou errado o nome. É, não se faz, Sim. sabe? Era pra ser comédia, era bizarro. Eu achei mega engraçado na, na época, foi lá e tal, mas eu nem tinha pensado muito sobre isso, tipo, eu acho que a quarta temporada é meio um borrão, assim, pra mim. Mas isso é realmente... É horrível. Até quando você conversa com um amigo, ele vai relembrando, assim, umas coisas que você fica, caralho. Por que que a gente achou isso aqui? O que me vem muito na cabeça é o Joey. O Joe é o uma amiga fofo, ainda que ele fique dando em cima Sim. das amigas e tal, mas ele, em certos aspectos, ele é muito legal, só que nela. Né, assim, ele é uma ele péssima pessoa. Objetivava ou Ele o, é uma péssima pessoa. O Chandler também. Ali naquele início, onde ele a ficar com a, a com Mônica. Mônica, os dois juntinhos eram uns babacas. A gente passou pelos meninos, né? Uhum. E assim, não é o problema dela. Mas a forma que a série tratava a Mônica nos tempos de colégio, da faculdade, que ela era gorda. E a, a série bem com uma gordofobia pesadíssima. Nossa, super é, usando ela como comédia. Sim, sim. E, e ela, ela era mas... sendo usada como neurótica. E a série super ridicularizava ela e tal. A Rachel melhorou, né? Porque a Rachel era uma menininha animada chata. A Rachel crescia. É, isso é ótimo. A gente reconhece... A evolução das mulheres em Friends era muito boa. Sim. Só que o problema é que elas eram sempre diminuídas meu problema sempre foi a transformação da Mônica numa pessoa, assim, irracional. Sendo que ela foi criada pra ser essa pessoa. assim As pessoas reclamavam dela ser neurótica com o sendo que a mãe dela criticava ela em tudo. Sim. O pai dela não tava nem aí pra ela. E o irmão dela era perfeito. Indo agora para... Ah, é a mais, mais chamada. É a mais fácil, né? De não falar de é? todas assim. Já tem o Barney. O Barney, eu acho que é o Joe elevado à décima potência. Nossa, o Barney é 10 vezes piorado. Né? E ele era um babaca também com os colegas dele, com Sim. os amigos dele. É, é aquela situação do tipo: tem um cara que você não consegue entender como ele tem amigos. Ele tava lá, casou, ficou ótimo na história. Não foi muito sentido. bem. E é o mais sensacional que o Neil Patrick Harris, ele tem uma mania de pegar personagens babacas. Vídeo tá. aí o... Desventuras em série. É, a gente um tem que... Inclusive, a gente vai ter que falar sobre Desventuras em série. Tempo. Eu acho que a questão do Real Met a maior problemática dele é tão escancarada, é tão ali na cara, que a gente nem precisa debater muito aqui. O cara foi babaca ao longo de toda, toda série. a série. Não, e assim, a gente sabe que não era pra ser um personagem adorado. Era pra ele ser Você essa acha? pessoa... Eu acho que sim. Eu acho que foi vendido pra ser o garanhão. Eu acho que... Ver... Ele... Não, mas assim, ele foi vendido pra ser o cara, só que ele é muito ruim. Ele várias vezes não pega a mulher, ele faz um monte de merda. Pode falar merda, né? Oh, what the Não vai poder falar <risos> merda. É, mas a questão pra mim era, era pra mostrar o quão ruim ele é e as pessoas adoram ele. Mas eu sempre vejo aquelas cenas que o Barney fala alguma coisa e todo mundo fica tipo... Que eu penso, isso não uhum. era pra ser aquela coisa glamourizada. É que pra mim, como tem a risada atrás, sim. a risada meio que justifica... Concordo, e sim. concorda com aquela sim. piada. É engraçado e é pra gente rir. É, só que aquilo, né? Como eu disse bem no começo, é, aquilo tá envolvido num contexto realmente I Met daughter, eu acho que ainda tem um pouquinho menos justificativa menos, é, é menos desculpável porque terminou faz muito pouco tempo e eles já sabiam Já rolava todo um debate sobre isso, já tinha uma conscientização maior Só que a gente meio que leva isso um pouco consideração Porque senão a gente não vai assistir nada, ou pelo menos muito poucas coisas <música> Can't fix America. Tem até séries atuais que tem uma baita de, um, de uma representatividade, por exemplo, como How to Get Away. How to Get Away é ótima, só que tem uma invisibilidade bissexual pesada. Pesado. Até agora, ninguém chegou e falou que a Ana é, é, é bissexual, é tipo assim, ah, mas você pega mulheres, ah, mas você pega homens, e... Ah, mas você só pega ela, ah, mas você é hétero... Isso, eu nunca ouvi o, o roteiro chegar e colocar, não, eu como bissexual, eu bissexual. E teve muita bifobia com aquele marido da Mikaela. Nossa, aquilo dali que... e eles usaram, é você é um gay confuso, nossa, aquilo foi aquilo horrível foi E eu lembro que assim, eu tava assistindo com a minha namorada, que é bissexual, e ela falou, não acredito que isso está acontecendo. Sim, e nem o personagem fala, eu acho que é muito culpa do roteiro, Sim. porque... Pode, eu não acredito nem né, que foi, ah não, o personagem ele não sabia o que é bissexual Não Não, é, não rolou essa, Não, talvez. tipo, o roteiro podia não, ter colocado A gente tem que parar com o apagamento de pessoas que não são nem hétero nem gay As pessoas não monossexuais existem, elas precisam desse espaço um outro ponto que eu queria perguntar muito, que eu e a Juliana estava falando. Gente a gente não tava conseguindo achar. É que a gente não consegue ver uma problematização na aí a, a gente acha que a filha é uma bissexual maravilhosa. E a gente que, nunca, que nunca descartou a sexualidade dela. Ela falava abertamente que pegava uma mulher, ela pega a Rachel pra saber se a Rachel beija bem. Aquela cena maravilhosa dela com a prima do Ross. Com a prima morte. do Ross. Assim, é meu sonho. <risos> E a gente tá querendo saber se vocês lembram algum momento que a Pib foi programática. As músicas, as músicas dela são maravilhosas. Ela é compositora, ela é atriz, ela é maravilhosa ela é E ela fala francês. E ela fala francês. Então. Assim, se vocês souberem, falem pra gente, Mas, porque gente a gente que... tava procurando também. A gente realmente tá querendo lembrar. E tenta achar uma coisa não problemática no Barney, por favor. A, é gente, tá... Vai, a gente tá esperando. Tá aí o desafio. Ache uma, uma coisa não boa no Barney e uma, uma coisa problemática ruim. na Phoebe, por favor. Então, gente, comentem. Ajudem a gente a descobrir essas coisas. Gente, vamos se inscrever no canal, por favor. E Dar também like, like aqui. E... e sempre apertar o sininho. O sininho, o sininho é muito <risos> importante, porque com ele você vai poder receber notificações de quando sair vídeo novo. E vai poder amar um pouquinho mais a gente. Tá tchau, tchau. tchau.